prontos para aprender a receita do melhor bolo de chocolate da sua vida? A Thais está muito pretensiosa hoje dizendo aí que é o melhor bolo de chocolate. Realmente, se é o melhor eu não sei, mas que esse bolo de chocolate é muito, muito, muito bom isso com certeza. Então vamos começar indo para os ingredientes. Uma xícara e meia de farinha de trigo com uma colher de chá de fermento em pó e uma pitada de sal. 170 gramas de manteiga sem sal. Uma xícara de café coado quente. 3 quartos de xícara de cacau em pó, 2 ovos, 90 gramas de iogurte grego, 30ml de óleo, uma xícara e um terço de açúcar. Para começar, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu tenho aqui minha forma, eu estou usando uma assadeira dessas de furo do meio, mas você pode usar a forma da sua preferência. Eu untei ela com manteiga, assim, bem generosamente e passei chocolate em pó por cima. Só isso. A segunda coisa que eu fiz foi o que? Eu já liguei meu forno para pré-aquecer a 180 graus. Agora a gente vai começar a massa do nosso bolo efetivamente. Mas antes de começar, você já vai fazer o que? Você já vai dar like nesse vídeo e compartilhar ele com todo mundo que você sabe que ama bolo de chocolate. Porque essa receita, a receita passa a ser compartilhada porque ela distribui amor. Marca aquela pessoa que vai fazer essa receita pra você. Então... Vamos começar. Eu tenho aqui meu café. Não, esse bolo não vai ter gosto de café. O café aqui, ele vai só realçar o gosto do chocolate. Pode fazer com fé, sem medo, porque ele não vai ficar gordo de café. Mas se você não quiser fazer com café, você pode fazer o quê? Você pode usar água fervente. Aqui meu café já deu uma esfriada, então a gente vai ver se vai dar certo. Mas qualquer coisa eu só levo com micro-ondas pra ajudar. Eu tenho aqui o cacau em pó e eu vou dissolver meu cacau em pó no meu café. Por isso que o café precisa estar quente. Aí você vai falar, ah, tá, mas precisa ser cacau em pó? Eu não posso usar um chocolatado ou um chocolate em pó? Poder, você pode. Como assim que digo aqui? Na sua casa, que manda é você. Você faz as coisas com o que você tem, com o que você pode. Mas eu sugiro fortemente que você use cacau em pó. Porque ele é um dos ingredientes chave para dar o resultado final desse bolo. Então se você tiver como fazer com cacau em pó, faça. Então vamos lá só dissolver esse cacau no café. Agora que nosso chocolate aqui já está completamente dissolvido, chocolate. agora que o cacau aqui já está completamente dissolvido, a gente vai fazer o quê? Misturar o iogurte. Aqui eu estou usando 90 gramas de iogurte grego, e tem que ser iogurte grego porque ele tem mais gordura, e não, não venham com iogurte desnatado para fazer receita de bolo, porque não vai dar certo. A gente precisa dessa gordura maior, então é aquele iogurte integral grego, o mais encorpado que você conseguir achar na sua cidade. Então aqui eu vou misturar o iogurte nesse café que está misturado com cacau em pó misturou tudo bem facilzinho a gente fazer o que agora reserva com a nossa mistura reservada a gente faz aquela mistura primeiro por quê que é para dar tempo de ir baixando a temperatura do café porque lembre que a gente usou um café muito quente para dissolver o chocolate cacau para dissolver o cacau eu vou passar o... Vem de todos dentro chocolate. entenda um cacau, já tá avisado. Na minha batedeira eu vou colocar o quê? Eu vou colocar minha manteiga. Que a minha já está mais do que empomada, ela está desmanchando. Porque, hum, nordeste, verão, calor. E junto com a manteiga eu vou colocar o açúcar e a gente vai bater essa mistura até eles Enquanto a nossa mistura tá batendo aqui, eu vou só peneirar a farinha de trigo, o fermento e uma pitada de sal que a gente colocou aqui. Lembre sempre que se você usar manteiga com sal, você não adiciona sal depois. Mas o ideal na confeitaria é sempre usar uma manteiga sem sal para você poder controlar a quantidade de sal que vai na sua receita. Então vamos só bater aqui e peneirar isso daqui. Agora que nossa manteiga já deu uma boa esbranquiçada, eu vou fazer o que? Eu vou adicionar o óleo e meus ovos aqui. Depois eu vou começar a alternar a farinha de trigo com o fermento e o sal, com a mistura dos líquidos e a gente vai fazendo isso até incorporar tudo a massa. Então primeiro, adiciona os ovos, bate, mistura bem, depois a farinha de trigo e os líquidos. já tá pronta, é isso daqui ela fica realmente um pouquinho mais líquida como vocês vão ver, tá? o cheiro de chocolate fica essa massa, Jesus é... chega de concentrar agora a gente vai só colocar nossa massa na forma e levar pra assar no forno pré-aquecido, lembra que a gente já pré-aqueceu o forno a mais ou menos 180 graus, por em volta de 35 a 40 minutos vai depender um pouquinho do seu forno aí mas fica de olho Como vocês viram pelo título do vídeo, eu não prometi só um bolo de chocolate, eu prometi um bolo supremo de chocolate, vulcão. Então, o que, é que a gente vai fazer agora? é gente fazer nosso vulcão, com que? Ganache de chocolate. Vamos fazer os ingrediente? Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 300 gramas de chocolate, aqui eu estou usando uma mistura de chocolate ao leite, com chocolate meio amargo e uma colher de sopa de manteiga. Esse bolo ele fica o ápice do chocolate, Para ele ficar o ápice do chocolate a gente precisa de o que? A gente vai fazer um brigadeiro? Não! A gente vai fazer uma ganache para rechear esse bolo e transformar esse vulcão de uma forma assim, maravilhosa! É sério, você só entende na hora que você experimenta essa delícia. Vamos começar, Para começar a nossa receita do vulcão eu tenho aqui meu creme de leite. O ideal seria usar um creme de leite fresco. Se você tiver e puder usar, use a mesma quantidade, 200 gramas como eu sei que a maior parte das pessoas às vezes não tem acesso ou só não consegue comprar, a gente vai usar o creme de leite de caixinha mesmo e vai dar tudo certo. A gente vai fazer o quê? Como meu creme de leite não é fresco, eu vou só aquecer aqui o creme de leite na panela. Se fosse creme de leite fresco, poderia podia ferver sem problema. Mas se a gente ferver o creme de leite de caixinha, ele vai acabar talhando. Então a gente vai aquecer bem. Na hora que aquecer, a gente vai pegar esse creme de leite despejar em cima do chocolate junto com a manteiga. o creme de leite sobre o chocolate, vira aquela ganache perfeita, facinho. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer com você mesma coisa que aconteceu aqui comigo. Por quê? Como a gente não tá usando o creme de leite fresco, então a gente não ferveu ele, para ele ficar bem, bem quente, não dissolveu 100% o chocolate. Não tem problema nenhum. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa ganache, vai levar por microondas por mais 30 segundos e tá pronto. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar minha ganache, vou levar pro micro-ondas por mais 30 segundos, vou deixar ela bem lisinha Esperar meu bolo assar para poder desinformar e mostrar tudo para vocês. E esse é o resultado do nosso bolinho depois de desinformado. Da série, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, esperem desinformar o seu bolo. Esperem desinformar. Espere o bolo esfriar para desinformar. Eu esperei, não, mas aconselho vocês. a Aqui eu tenho a minha ganache, eu vou só jogar agora essa ganache sobre o bolo, espalhar e vai estar tá pronto. aqui por enquanto só pra vocês verem a textura dessa massa porque eu acho que a estrela do show aqui é essa massa de chocolate Ela é muito boa vamos lá Ai, velho, você precisa fazer essa receita. Sem brincadeira nenhuma. É muito, muito, muito, muito bom esse bolo. De coração, faz. Depois você me conta se eu não tava certa, mas só faz. Vai na fé e faz. É isso, meu lindo. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.